Vamos começar a queimar. Nós ontem começámos aqui nesta parte. Ainda falta meter o diluente. Sim, mas isso é assim. Isto não se pode espelhar por cima da chama. Não, claro. já começar a pôr isto, depois vai ardendo e vai moendo por aqui. Ah é? Vai assim andar por aí fora. Pronto, tu dizes. Acho que tu estás a subestimar o quão melhor isto está, não é? Ela, ela, ela, ela sabe. Cuidado, cuidado. Aliás, ontem ainda tínhamos era a de... Não, isto é, que, é que são assim. galhos secos, não é aquilo que a gente ontem estava a acender. Agora vai-se ponto para cima. É por isso que arde, porque tem que entrar sempre oxigénio oxigênio e por baixo. Foi o que eu tive que cortar o tempo todo aqui lá, foi levantar sempre um buraco a fazer coxa para. Uma questão importante. Chica. O Mega está a ajudar. Tudo Obrigado. Obrigado. Mega, cuidado se não ficas ateada. Ah, eu acho que sim. Com as chapatilhas da Merrela em cima do lume, acho que sim. Olha, vê lá se isso não vem para trás, na direção do frasco. Mas esse gel não é meu. Não era meu. Mas estava para a morte, e de Quando eu ah. muito largada para lá. Se arredarmos isso, que é para isso queimar o entulho é, é, todo, vezes, está por baixo. Vezes, não sei, tem que ir rodando para ah. um lado para o outro, mas agora ainda está a Monte Grande, não dá para rodar. Que eu... Bom trabalho, Carlos Simões. Opa. Eu tenho aqui é, eu tenho uns. O ah, David não tem aprendido uma coisa. Então, Mega, aqui tu já esti temos aqui, Temos flama Como é O que é que se passa mega? Para que é a cabeça metida lá dentro? eu para os Deixa cair o fósforo lá, não é. Não, se mandares em voo o fósforo, pá. Ok. Filma? Sim. Vá! E espalhar para a de currota. a nova moda do pai, olha aqui. e por acaso... Sim senhora. É um casaco novo, isto aqui foi o pai que são é os efeitos que a barbadora... Vá lá que foram só no casaco! O casaco era no usar barbadora... É desplazante é, é, é meu amigo! Iam lá a montes vezes, jantaram um minuto uma amizade... ...a falar sobre o tempo e coisas assim... ...eu não esqueci! É isso, God, porque que não ardes, tio? get making brownies. I'm a E a seguir estavas a forquilha no pé e pronto, tinhas o pacote completo. O pessoal, isto está-se a apanhar. Não é A que É não É, isso ao ar! O que é que vocês têm? O que é isto? O que é isto vocês? O que é isto? É então, só um bait, deixa o teu brinquedo não, deixa-me, deixa-me, ah bait, deixa deixa oh, não me mordas, bait, não me olha, que é, é? é? é inútil meu, acho que ali uma I bring you e a É a que... é, é água a evaporar? essa tão verde, não posso pôr para esposa. se não é, então é, é... se um é... Então, Omega, anda para o lado lá, Isso olha ela com o mar, Olha a descoberta que eles fizeram. Bem. Como é que Sim. vocês conseguiram atear isto? Há bocado aquilo estava tudo não, murcho. Não, quando eu... Mas vocês tinham isso aí e estava, estava seco? Ou... Estava seco é. porque é mais fininho. Veja era uma camisolinha da não sei quantos aqui a andar. Da, da máxima E a oh, Ana, depois fica tudo a cheirar a, a fumo. É a minha roupa de horta é toda <risos> Consegues ir tirando as cinzas que isso vai fazendo ou não vale a pena? Não, não dá, não dá, não dá. Não dá, muito, <risos> Que útil. Hã? Eu! Ele não sabe quem é o Zé dos fogos. vou assumir se, que me -se alguém que se faz fogos aqui nas fazendas. Estou é. orgulhoso, pessoal. Bom trabalho. <risos>